Muitas vezes, em cálculo numérico, a gente vai precisar é, trabalhar com, com matrizes e vetores. Né? Se a gente puder resolver o problema de uma forma matricial, nós vamos usar matrizes e vetores que facilitam bastante a resolução de determinados problemas. E aí, uma das coisas que nós podemos precisar fazer é trabalhar só com pedaços do nosso array. Por exemplo, se eu tenho uma matriz, uma matriz 4 x 4, eu posso precisar trabalhar com blocos, com sub-blocos da minha matriz, né, 4 x 4, de tamanho 2 x 2, por exemplo, ok? Então, isso, o que a gente, quando a gente faz isso, pega um pedaço de uma matriz e atribui a uma outra menor ou maior, né, é o que a gente chama de array slicing ou fatiamento de matrizes. No, no Fortran, ok? É, no Fortran não, né? em geral, na programação, mas eu vou ensinar como é que se faz no Fortran. Então, tenho, tenho um vetor de 9 elementos, VEC1, dois vetores de quatro elementos, VEC2 e VEC3. Inicializo meu, meu VEC1 de maneira super criativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e... Depois, atribuo os quatro, os, quatro ele, os quatro primeiros elementos de VEC 1 a VEC 2 e os quatro últimos elementos de VEC, de VEC 1 a VEC 3. E aí, mando escrever, vamos ver o que, que acontece. Ok? Então, F9 aqui. Então, esse aqui é meu VEC 1, 1, 2, 3, 4, que são os quatro primeiros elementos vec, vec 3, e vec3, né? Desculpa, vec2 e vec3 aqui, os quatro últimos elementos. OK? Isso é um isso é o um array slicing para vetores. Vamos ver como é que fica isso para matrizes, OK? Então agora vamos ver para matrizes. Vou comentar aqui meu código. E vamos ver a parte com matrizes. Isso daqui foi o que eu, esse tipo de coisa foi o que eu usei para poder para poder escrever fazer aquela minha função aquela minha função print mat, né? Se eu olhar aqui, vamos vamos concentrar só nessa partezinha nessa partezinha aqui, tá? Eu escrevo a minha eu pego a minha matriz, inicializo, foi isso que eu fiz da outra vez, okay? E aí o que que eu faço? Eu mando escrever. Ó, eu mando escrever mate 1, linha 1 e todos os elementos. Todos os ele todas as colunas correspondentes a essa linha. Mate 2, todos os elementos correspondentes a essa linha. Linha 3, todos os elementos correspondentes a essa linha. Vamos ver como é que fica isso daqui. Então, o que a gente vê é que ele pegou e escreveu só, nessa primeira linha aqui, escreveu só os três elementos, né? Mate 1, um, um, Mate 12 um, é, um, e Mate 13. Um, né? Se eu pegar aqui e comentar esse, essas linhas aqui, ele só vai escrever a primeira linha. Então vamos lá, X9 escrevendo a primeira linha, escrevendo a segunda linha apenas aqui, e escrevendo apenas a terceira linha. Se eu quisesse escrever as colunas, que seria na horizontal, Ok, aí eu aí eu teria que, é, mas aí eu, ele sempre vai imprimir na horizontal, ok? Então eu poderia colocar aqui todos os todas as linhas numa dada numa dada coluna, ok? Coluna 3, por exemplo, todas as linhas. Então se eu pegar e rodar o meu programa, né? Ele vai me dar 7, 8 e 9, lembra que a nossa matriz, lembra que essa nossa matriz 1, né, ela era, ela era, ela era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Então isso daqui é uma maneira da gente, da gente fazer a slicing com matrizes, e por último, essa linha aqui eu tenho que deixar descomentada, eu posso atribuir eu posso atribuir um certo um, um, um bloco dessa matriz a minha matriz, a minha matriz 2, tá? Então deixa eu colocar aqui depois aqui write 2 e 5 match 2 de Linha 1, todos os elementos. E aqui, mate 2, linha 2, todos os elementos. Então, eu tenho que pegar, descomentar esse cara daqui. E agora, ele vai... Ele vai pegar esse cara daqui e escrever a minha matriz 2. Quando eu faço isso, F9 opa, ele deu erro aqui haha <risos> na verdade é porque aqui era Mat 1 então aqui eu posso salvar rodar e agora vai estar tá tudo bem então tá aqui tá é, minha matriz 2 só tem 4 elementos lembra lá em cima né minha Mat 2 só tem 2, ela é só 2x2 mesmo tá e isso daqui é uma maneira simples de você atribuir blocos que normalmente as pessoas usam, usam um do, como está aqui embaixo. Então eu posso pegar, escrever aqui, e a gente vai ver que o resultado é exatamente o mesmo se eu utilizar dois dos se a gente usar... É... Ah, não, isso daqui era para mostrar como é que escrever, tá? Então você pode também escrever desse jeito aqui. Então eu posso pegar minha mate 2 aqui, por exemplo, descomentar e agora, né? Vir aqui e descomentar. Então essa linha aqui vai fazer exatamente a mesma coisa que essas duas linhas aqui, tá? É mais simples se a gente é mais simples fazer isso daqui do que dois dos aninhados, né? Se a gente pegar agora e rodar, vai sair, opa, vai sair é porque eu mandei eu, eu, eu não descomentei isso aqui então se a gente pegar e rodar isso daqui o resultado desse do é exatamente a mesma coisa que escrever esse cara daqui ok? então isso daí é, é, é isso daí gente é, na próxima na próxima videoaula a gente vai Uh, aplicar funções a Arrays. Tá bom? Então, até a próxima aula.